Olá, sou é a Maria do blog Love para a Maria e hoje vou usar ideias por fotos tumblr com o tema férias, por isso se vocês quiserem novas ideias por fotos é só continuar a assistir e espero que gostem. <música> nós podemos tirar quando estivermos pressa e para férias é quando estamos a organizar a nossa mala de viagem, estamos a colocar as nossas roupas, os nossos acessórios e podemos tirar um momento para tirar uma foto aos nossos objetos e à nossa mala e publicar no Instagram só para dar aquela ideia que nós vamos de férias e estamos a preparar para isso e eu acho que é uma foto super incrível, vocês podem tirar uma foto flat lay que é basicamente tirar uma foto de cima para baixo e apanhar todos os objetos num plano mas se vocês preferirem outro tipo de foto, podem fazer como eu, que tirei uma foto de cima para baixo, mas com um ângulo ligeiramente diferente, e dou alguma profundidade aos objetos e não ficou tudo no mesmo plano. E acho que fica mais interessante assim. Outra foto que nós podemos tirar é quando estamos quase, quase a sair de casa e estamos quase, quase prontos a ir para o nosso destino. O que vocês podem fazer é tirar uma foto de cima para baixo e apanhar a parte de baixo do vosso corpo e também a mala de viagem e assim já dá aquela ideia de que vocês estão quase prontos a sair de casa e eu acho que fica super interessante. A terceira foto que nós podemos tirar é quando já estamos a caminho de lá, ou seja, vocês podem estar no vosso carro ou no autocarro e vocês podem tirar fotos às paisagens que estão a ver do vosso carro, mas claro, se vocês estiverem de avião, vocês podem tirar foto à janela do avião e fica super interessante ver-se o céu e ver-se as nuvens. E dão sempre fotos incríveis, por isso é uma ideia. Quando vocês chegarem ao hotel, vocês vão ter muitas mais oportunidades para tirar fotos e vão estar mais tranquilos, por isso vocês vão poder analisar o espaço onde estão e tirar fotos mais pensadas, mas uma ideia que eu vos dou é olhar para os reflexos, ou seja, pode ser o reflexo de uma porta, o um reflexo de uma janela ou mesmo espelhos, o espelho do elevador, o espelho da vossa casa de banho, do vosso quarto. É sempre um ótimo espaço para vocês tirarem fotos e mostrarem o vosso outfit, fit para ir para a piscina, para a praia ou até sair para jantar. Eu tirei algumas dessas fotos, mas também tirei uma foto que foi sentada na cama e tirei uma foto ao espelho do armário, por isso se vocês tiverem um espelho perto, da vossa cama, dão sempre fotos incríveis, só precisam de se sentar e com o vosso telemóvel tirar algumas fotos. falar em cama, nós também podemos tirar fotos em cima da cama, sentados na cama ou até a saltar em cima da cama e de certeza que vocês vão encontrar ou alguma mesa ou até no vosso armário, numa gaveta que dê para colocar a vossa câmera e tirar essas fotos. Há sempre algum sítio perto da cama que vocês possam utilizar como suporte de câmera fotográfica. Vocês também podem tirar fotos ou na piscina ou na praia ou nos dois, se vocês tiverem essa sorte. Uma ideia é vocês sentarem-se à beira da piscina e tirar uma foto com a piscina atrás de vocês e acho que fica sempre incrível. Vocês também podem tirar fotos de pé e fotos a saltar para a piscina, por isso há sempre imensas possibilidades. E claro que eu tive que tirar fotos sentada na piscina, com as pernas dentro da água e tirar fotos àqueles reflexos incríveis que acontecem na água e é uma foto super interessante de tirar e não se esqueçam de a tirar se tiverem uma piscina perto de vocês. Outra coisa que vocês podem tirar é a tudo o que rodeia o vosso hotel ou a casa onde vocês estão, vocês podem tirar fotos às flores que rodeiam a piscina ou a casa, vocês podem tirar fotos ao espaço, vocês podem tirar fotos até à piscina, por isso tirem fotos de paisagem que é sempre muito importante e ficam sempre mesmo muito bem. E agora tenho uma dica para vocês, se vocês ficarem num hotel, as janelas dos hotéis não costumam ter persianas. Por isso, têm sempre cortinas muito, muito grossas que não deixam entrar a luz. Por isso, usem essas cortinas para criar efeitos de luz nas vossas fotos. Se vocês abrirem ligeiramente as cortinas, vocês vão conseguir criar feixes de luz ou até uma zona muito grande de luz e o resto de tudo em sombra. Utilizem essas cortinas a vosso favor porque elas são incríveis para este tipo de fotos. E é isso que eu vos queria dizer para o vídeo de hoje. Não se esqueçam de subscrever e deixar o like se vocês gostaram deste vídeo e se gostarem do meu canal. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.